eu sou Melissa Lorange e esse é meu vídeo de inscrição no Big Brother 22. Estamos de volta com esta playlist esquecida no churrasco e nas minhas férias no sítio, onde eu peguei sol e fiquei com bastante calor, mas isso não veio ao caso com a playlist Nerd and Dragon 2021. yay! E o primeiro vídeo desse ano é para comentar algo que eu estou apostando, mas não apenas estando da minha cabeça. A história nos conta bastante coisa. 2021 será o ano dos reality shows. E por quê? Porque pode não parecer pelo story do seu amigo do Instagram, mas ainda estamos em uma pandemia mundial de coronavírus. E aí, deixa eu explicar para vocês. É muito mais fácil barato e envolve menos pessoas fazer um reality show. Isso não quer dizer, claro, que reality shows não tem uma equipe enorme, mas é uma equipe enorme, sem figurante, por exemplo, olha que coisa incrível, porque um figurante contaminado pode acabar com um set inteiro. Reality shows também raramente têm tomadas externas, então você não precisa levar muita gente para fora do set. A Globo tem lá a sua cidade cenográfica enorme, muita coisa é filmada lá dentro, mas também não dá pra gente ignorar que muitas coisas, de novelas, em seriados norte-americanos, europeus, enfim, de modo geral, são gravações externas. E aí, com o Covid, fica mais difícil de controlar né, a saúde das pessoas que estão envolvidas. E a gente já pode ver essa tendência dos reality shows com o Big Brother, que vem aí... Será que vem aí? Vem, vem, vem... Vem aí ser um dos mais longos, porque alguém precisa ocupar o espaço na grade da televisão, já que não vamos ter tantas novelas, nem tantos seriados, nem tantas coisas assim. A quantidade de reprises que a gente está vendo aí está sendo muito interessante, o pessoal está vendo coisas que não tinha visto antes, é bacana. Mas uma hora câncer. As pessoas, né? essa nossa pós-modernidade fluida, é, sei lá como é que as pessoas chamam, precisa sempre de muita novidade, precisa, precisa de coisas novas para comentar. Não podem assistir nada que foi produzido nos últimos 100 anos de multimídia. Não! São as coisas novas. E as coisas novas possíveis são os reality shows. Não à toa, se você gosta do universo de drags em realities, RuPaul está soltando mais e mais séries distribuídas pelo mundo inteiro. Agora, ela Michelle e Michelle Vissage conseguiram fazer mais uma temporada na Nova Zelândia e na Austrália, que vai se chamar RuPaul's Drag Race Down Under. Né? Aí ela tem uma. Inglaterra, ela tem um nos Estados Unidos, ela tem um na Oceania, vai ter um no Canadá, de novo, nova temporada, porque isso ocupa bastante espaço das pessoas comentando, né? Da grade televisiva e, de fato, 10 participantes de um reality show é muito menos gente do que uma série. É difícil fazer uma série com 20 personagens só, né? Pensa aí numa série e vê se só tem 20 personagens no toda a série. Muito complicado a beça de fazer isso. E eu queria puxar um gancho da situação dos reality shows, porque normalmente são os reality shows que tapam os buracos de problemas que acontecem. Em 2007 e 2008, houve a greve dos roteiristas de Hollywood, ou enfim, das produtoras de séries norte-americanas. E foi um verdadeiro caos absoluto. Os roteiristas simplesmente viraram e falaram, nós recebemos muito pouco, e os atores recebem muito, e as emissoras recebem demais e nós queremos melhor reconhecimento. Ao que as emissoras viraram e disseram qualquer um pode escrever uma série. É uma coisa mais fechando com arroz possível. Os americanos gostam de qualquer merda. Pá, pá, pá. Duvido que isso vai durar. Durou e acabou com o quê? Locha sendo destruída, ou assim dizem os fãs, né? Eu não vi loja então não tenho opinião formada sobre isso. Com um final que talvez não fosse tão bom, mas... De acordo com Daniel Ribeiro, minha assistente para assuntos que eu não conheço, foi o final que dava para ser e foi ótimo. Né, Dani? Ela fez assim com a cabeça porque ela não gosta de falar na câmera, só fora da câmera fala pra caralho. Eita, Cala a boca. Vamos lá. E, e se você prestar bem atenção, a partir de 2009, inclusive drag race é de 2009, né? mas a partir de 2009 vai pipocar um monte de reality show basicamente. 2009 é o nascimento do Discovery Home and Health. Que é uma programação, 24 horas por dia, de shows de gente rica, né? É um negócio de... Ah, eu tenho não sei quantos mil dólares para reformar esta casa e ou comprar outra casa. Eu preciso de um quintal grande para os meus filhos. Brancos azedos que não pegam nem sol. Enfim, consequência disso. Nós vamos viver os próximos anos com uma enxurrada de reality ruim. E é o que tem para hoje. É o que tem para 2021. 2021 é o um ano da gente ver 35 spin-offs de largados e pelados, de RuPaul's Drag Race, de, sei lá, Project Runway. As pessoas vão inventar 500 mil coisas de spin-offs de reais que já existem. É claro que alguns vão vingar, vai ser ótimo, tururu, tarará. Mas não espere altas qualidades. Até porque, ainda que reality show sejam coisas mais simples de produzir, eles ainda precisam de roteirista, ainda precisam de, de gente que faça montagem, edição. Né? E se Drag Race ganha prêmio de edição, você imagina os outros reality shows que é catástrofe que não é. né? Porque aquele programa é editado, pior do que esse vídeo. Mas enfim, me contrata, pô, Ah, tô precisando de dinheiro. Prego, CLT. Aí eu fico me perguntando, cara, com as minhas unhas puxistas que querem cair a qualquer momento, por isso que tem muito tempo que eu não gravo de unha, mas vamos ser otimistas, vai ficar tudo bem. Fico eu, cá, me perguntando como é que vão ficar os streamings. Porque, historicamente, streamings sempre soltam bastante conteúdo. Né? A Amazon Prime chegou com um monte de conteúdo, a Netflix todo mês lança um negócio novo original, porque agora é um negócio que eles fazem sempre. A Disney Plus já está com bastante material já gravado, ela vai soltar nos pouquinhos, eu acho que a Disney Plus vai sofrer menos com isso. Mas eu li em algum lugar, que eu não me lembro agora, tipo, não vou ter nem fonte dessa informação, pode ser fake news, que a Netflix já não sei quantos filmes e séries lançados em 2021. Como que esta merda foi gravada? Assim, eu ficar me perguntando como, quando, onde isto foi gravado. Né? O onde também é muito importante, porque em alguns lugares assim com questões sanitárias não tão interessantes, é mais fácil você investir né para conseguir o seu lucro. Então atenção aí para as localidades de gravação das séries da Netflix, porque né o capitalismo tem que andar, mesmo que seja matando meia dúzia de pessoas aí de um set de filmagem. O que, que é isso? Né? A economia precisa girar. A roda da morte também. São essas colocações aqui, estou pensando com meus botões, com vocês. Digam o que vocês acham, se vocês acreditam que vão realmente ter um enxurrado de reality shows com muitos episódios, também tem isso, né? Porque, voltando também, tá, o Big Brother vai ser bem extenso, Drag Race teve três episódios sem eliminação, que é também para ficar bastante tenso, ocupar bastante espaço na grade. Tá? Não só vamos ter reality shows, como eles vão ser enormes. Vocês acham que é isso mesmo que vai acontecer? Ou as pessoas vão começar a fazer novela série, filme, e que se dane bota todo mundo num set lá longe. Também tem os séries, que vão surgindo, as séries intimistas, uma coisa de quatro, cinco pessoas gravando, bem indie. O pessoal da PUC adora. Mas, enfim, o que, que vocês acham que vai acontecer com o nosso entretenimento em 2021? Deixa aqui seu comentário, sua opinião, que eu juro que eu me importo com o que você tem a dizer. Afinal de contas, você assistiu até aqui este vídeo. Se eu não me importar com você, é uma relação tóxica, não é mesmo? Eu vou sair por que eu já acertei o quadro, e a gente se vê em mais conteúdos incríveis neste canal. Se inscreva, etc. Você já sabe esse texto, né? Vocês estão usando o YouTube há uns 20 anos, no lugar da televisão, ninguém nem vê mais televisão, não sei nem porque eu fiz esse vídeo, mas vambora. embora. Aí você me pergunta, mas Melissa, oh Melissa. Tomara que eu não tenha esse inferno, imagina o caos que já é esse povo do Brasil, fã de drag que nem mora aqui. Imagina! Só para esse problema desse, na porta da minha casa vai ter gente com faca, gente com flor. Não tem não, não, não precisa ter não, a gente tá ótimo, tá? A gente tá muito bem sendo drag race no Brasil. Deixa esse povo chato apurreando a paciência das europeias e americanas.